Jovem Tuída assusta pastores. Criatura assustadora anda sobre o teto de uma casa e faz algo terrível com o um casal. Velha misteriosa vaga pela mata após rogar praga na cidade. 20 anos após brincar com a Maria, grita, homem retorna à casa aonde fizeram o ritual e o pior acontece. Demônio se manifesta contra o um padre durante um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 meses jovens presenciaram um evento um tanto suspeito uma senhora estava passando pela sua rua uma velha desconhecida quando de repente ela parou se abaixou e abriu um saco branco de onde saíram várias abelhas horas mais tarde a cidade foi tomada por um enxame de abelhas e várias pessoas foram picadas algumas Inclusive, vieram ao Bito. Em busca da idosa, jovens receberam informações de que ela teria se dirigido à floresta às margens da cidade. E lá foram eles em busca de pistas sobre a praga supostamente rogada pela velha. No momento eles chegaram em uma área com muitas roupas e penduradas, talvez uma pista de algumas que desapareceram recentemente na cidade. ouviu-se a voz de alguém entoando cânticos a Beuzebú. E finalmente ela foi encontrada. Lá está ela com sua lamparina e carregando alguns galhos. Repare sua feição. Ela encontra-se totalmente pálida e aparenta não tomar banho há anos. Além disso, cheirava a velório. Os jovens relataram que sua cantoria Causava calafrios e um forte aperto no coração. -me se a... sol... pra... Pra... Pra... Seria ela de fato uma bruxa? No vídeo que se segue, vemos um caso aterrador de possessão demoníaca uma família chamou um pastor para orar pela sua filha que parecia estar enlouquecendo e falando coisas inapropriadas o dia inteiro durante o processo de exorcismo a jovem apresentou um comportamento normal e manso mas de repente algo assustador aconteceu <risos> Smith emitiu um rosnado aterrador, parece que ela está sendo controlada por alguma entidade macabra, cujo objetivo é levá-la a um manicômio. No final, ela caiu desacordada e despertou liberta do mal que perturbava sua mente. No vídeo que se segue um jovem foi até uma casa antiga abandonada para rememorar os velhos tempos de sua infância. Há 20 anos ele foi até esta casa onde morava seu melhor amigo da escola e durante a madrugada eles foram para a frente do espelho invocar a Maria Tengrenta. Nada apareceu, mas o espelho se quebrou por inteiro de forma inexplicável e eles ainda levaram a culpa. Está ele muito emocionado relembrando os velhos tempos, até que coisas estranhas começaram a acontecer. hello what the hell hello what the hell who are you hello what are you doing ah! que ele descobriu por que ela não se manifestou no passado pois ainda não era o momento algo me diz que ela queria pegá-lo sozinho nesta casa Olá? Olá? Um casal de japoneses estava em seu quarto se preparando para a brincadeira de cada dia. Foi quando barulho forte de risos e de passos pela cozinha cortou o clima. Quando eles chegaram lá, o susto Havia várias pegadas misteriosas pelo chão, para piorar elas se estendiam sobre o teto. criatura cabulosa foi registrada andando feito uma aranha sobre o teto. Neste momento o namorado correu para a porta mas, ao se virar, viu que sua namorada já havia sido pega pela criatura. Neste vídeo de exoção real, vimos imagens de algo que até então você só viu em filmes: uma jovem passando por um processo de purificação em um centro de demonologia vinculado ao Vaticano. Com o auxílio de um crucifixo, o padre tenta libertar aquela alma. Não, não, não, não. Neste momento, o demônio se ergue para tentar atacar o religioso. Se ele estivesse sem sua equipe, talvez nem teria sobrevivido. Agora vemos ela falando uma língua estranha nunca antes ouvida na Terra. não <tos>